Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. É o texto que eu quero usar para nós estarmos ministrando a palavra de Deus. E a minha oração é que Deus fale muito ao seu coração. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar Tempo de procurar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de ficar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor nós oramos, pedimos graça a favor do Senhor sobre as nossas vidas Pedimos para que o Senhor possa estar falando fortemente aos nossos corações Que o Senhor possa estar trazendo essa palavra, Deus, em nossos corações E que a Tua palavra, Senhor, hoje possa fazer, Senhor, efeito nas nossas vidas, Pai Porque a Tua palavra é viva e eficaz Deus, nós queremos colocar tudo diante do Senhor Deus, e pedir, Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos que estão presencialmente Com aqueles que estão online também, neste momento queremos pedir, Deus, o Senhor é o Senhor dos tempos, e que hoje, Senhor, possamos ouvir a sua voz, para a glória do teu nome, amém. Todos nós passamos pelo teste do tempo, é impossível você não passar pelo teste do tempo, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso dia a dia, às vezes para alguns o tempo, ele, ele até... É remido em determinadas situações Para outros, o tempo em determinadas situações parece que demora demais Mas todos nós passamos pelo teste do tempo e o texto que nós lemos aqui, fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida, aqui na terra. Você não é um acaso, você não nasceu por acaso, você não é um acidente. Sim, há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus específico para a sua vida. Amém? Então repita isso para quem está do seu lado, diga para ele ou para ela. Há um propósito de Deus para a sua vida. Viva esse propósito Agora, para entender o propósito de Deus para a nossa vida Para cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas Há o teste do tempo Como o próprio texto aqui diz Há tempo de plantar, há tempo de colher Há tempo de sorrir, há tempo de chorar Há, de, há tempo para todas as coisas E essa é uma questão aonde Deus nos trata de várias formas E o tempo ele tem valores é, para diferentes situações por exemplo, né? existem aqueles que querem adiantar o tempo. Existem aqueles que querem é, parar o tempo. E existem aqueles que muitas vezes querem voltar o tempo. Agora, o que acontece? Todos nós, em algum momento, nos tornamos dependentes ou até escravos do tempo em algum momento. Eu não sei você, nessa, nesse ponto de adiantar o tempo. Eu lembro que quando eu tinha lá talvez meus 15, 16 anos, eu queria adiantar o tempo, eu já queria que os meus 18 anos chegassem rapidamente. Queria tirar carteira, já queria é, é, carteira de habilitação, já queria dirigir e queria antecipar o tempo. Queria ter barba, né? Eu lembro, eu, eu vejo a hora de eu ter barba também, porque com 13, 14 anos ali não tinha ainda. Então quer o quê? Antecipar é, é, é, o tempo, né? Outros querem o que? É, parar o tempo. Em uma determinada fase da vida, eu gostaria que o tempo parasse nesse momento Que não corresse tão rápido, mas também que não fosse tão devagar Outros querem voltar o tempo né? Alguns hoje, com idade, né, já com muita experiência é, Sempre olham e pensa assim, puxa, eu poderia voltar o tempo Eu tenho ainda 25, 30, 18, 40 anos Porque eu faria muito mais coisas Enfim, todos nós é, temos que trabalhar com o tempo E uma das dificuldades que nós temos é muitas vezes entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas e muitas vezes também não conseguimos administrar o controle do nosso tempo e uma das maiores dificuldades que nós temos é com relação ao tempo da espera, é esperar eu não sei você, mas eu sou um pouco ansioso às vezes para algumas coisas então para eu esperar o tempo para eu passar por esse teste, muitas vezes eu acabo sofrendo mas esperar é um tempo que para muitas pessoas é um tempo terrível você já experimentou por exemplo é, ficar esperando por algo numa fila durante tempo muito tempo uma hora duas horas três horas eu não sei você se você fica bem tranquilo quando você fica três quatro horas na fila ou você fica agoniado e andando e olhando e ver o celular eu já fico pensando assim quando eu vou para algum lugar que eu tenho que pegar uma fila que eu vou ter que aguardar ali por algum motivo eu, bom o que eu vou fazer já para me otimizar aquele tempo vou levar um livro para ler vou ver as minhas mensagens que eu preciso responder alguma coisa eu já preciso fazer para aproveitar melhor aquele tempo mas por exemplo né você marca uma consulta no hospital ou num consultório você tem um horário marcado em algum lugar eu acho que isso para mim é uma das piores coisas com relação a tempo. Você marca um horário para uma consulta no hospital, um atendimento ou um serviço que você vai fazer. Você marca o horário e aí a pessoa que vai atender você demora duas, três, quatro horas muitas vezes para receber você ali. E eu fico, por que que marcou horário? Se fosse para esperar três, quatro horas era só ter colocado o horário um pouco mais para frente, ter, marcado, ter revisto o horário. Enfim, todos nós passamos por isso. Com relação a tempo Mas o tempo que eu quero falar hoje com vocês É o tempo de Deus aonde as coisas acontecem No tempo dele Não no nosso jeito Não no nosso tempo E Deus né, nos ensina o que? Salmo, o, salmo, o salmista no Salmo 27, versículo 14 Ele diz Espera no Senhor e tem bom ânimo Então para eu viver o tempo de Deus Na minha vida Eu preciso esperar no Senhor E na língua grega Há duas palavras para horas Existe a palavra cronos, que é a hora do relógio Ou que marca a origem do cronômetro esse seria o nosso tempo, o tempo do homem, que é o Cronos, mas existe também uma outra palavra grega, que é esperar, que é o kairos, que também significa tempo, porém, não o tempo do nosso relógio, mas sim o tempo de Deus. Então, temos o Cronos, que é o nosso tempo, mas tem o kairos, que é o tempo de Deus. E muitas vezes o conflito que nós fazemos é achar que. É, é, muitas vezes o conflito que nós temos é juntar o tempo de Deus e o Kairós e achar que é a mesma coisa e não é o tempo nosso é uma coisa, o tempo de Deus é uma coisa completamente diferente, e quando misturamos tudo isso, achando que é a mesma coisa, vem a confusão na nossa mente, vem a confusão muitas vezes na situação que estamos vivendo e passando, sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo, assim como os pensamentos e os caminhos de Deus, não são os nossos caminhos, Deus sabe o momento certo de nos abençoar, de abrir porta, Deus sabe o momento certo de realizar algo na sua vida, e os caminhos, de Deus, né, são to totalmente diferentes, como os pensamentos de Deus são diferentes do nosso pensamento e do nosso caminho então, os Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então eu acredito que todos nós passamos por esse período, pelo teste do tempo. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. E eu quero usar um texto da Palavra de Deus para nós estarmos conversando sobre isso, que está lá em Gênesis capítulo 29 a partir do versículo 20 Gênesis capítulo 29 a partir do versículo 20 aonde nós temos ali a história de Jacó e um pouquinho antes ali a partir do versículo é, 18 né? o texto aqui narra a história de Jacó com Lia e Raquel é, Jacó está na casa de Labão né? Ele fica ali é, durante um mês E depois de passado um tempo ali na casa de Labão é, Jacó fala com Labão Dizendo assim para ele A partir do versículo 18 Trabalharei para o Senhor durante sete anos, para poder casar com Raquel, a sua filha mais nova. Ele passando um tempo ali na casa de Labão, ele ficando esse período ali cerca de um mês, ele olha né, as duas irmãs, né, Raquel a mais nova, Lia era a mais velha, e, e ele diz aqui para Labão, olha, eu vou trabalhar sete anos para poder casar com Raquel, sua filha. Labão respondeu, é melhor dar a você do que a outro homem, fique aqui comigo. O versículo 20 diz assim, assim por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos, e esses anos lhe pareceram poucos dias, pelo muito que o a, pelo muito que a amava. Olha só aqui é, alguém passando pelo teste do tempo, e é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, é o tempo da convicção. Sabe, querido, aqui você olha e percebe no texto que Jacó ele tinha convicção daquilo que ele queria. A convicção era tanta que ele queria casar com Raquel. A convicção era tanta que ele iria né, ficar os sete anos trabalhando por Raquel, que a Bíblia diz que pareciam o quê? Poucos dias. Você já imaginou fazer algo, ficar sete anos esperando algo, e depois você é, fala assim, parece que foram poucos dias se isso já aconteceu com você em alguma fase da sua vida, em alguma área da sua vida é porque você tinha convicção daquilo que você queria você estava convicto daquilo que você estava buscando porque quem tem convicção daquilo que quer, trabalha por aquilo, espera por aquilo e quando aquilo chega, ele fala assim, né? ou ela fala e diz nem parece que foram muitos anos, nem parece que foram muitos dias porque quem tem convicção não fica procurando é, escape, quem tem convicção não fica procurando outras possibilidades A Bíblia fala que ele trabalhou, ele concordou com os sete anos ali e ele ficou firme naquele propósito Agora, o que acontece muitas vezes conosco, né? nós estamos esperando algo da parte de Deus, nós estamos ali buscando algo da parte de Deus, mas está demorando a demora aí a demora vem as setas do maligno colocando coisas na nossa mente dizendo tá demorando demais será que deus se atrasou será que deus esqueceu de mim será que deus não está me vendo será que não vai chegar o meu tempo e aqui o que a bíblia fala que ele trabalhou os sete anos e pareceram poucos dias sabe querido como eu estou dizendo a você quando você tem convicção daquilo que você quer quando você tem convicção aonde você quer chegar ainda que passe alguns anos 5, 10, 15, 20 anos Parece poucos dias Porque você sabe aonde você vai chegar Sabe, agora o que acontece com alguns né? No meio do caminho começa Deus, não foi para isso que eu trabalhei Deus, não foi para isso que eu jejuei Não foi para isso que eu esperei tanto tempo Porque Aqui Jacó trabalhou 7 anos por Raquel Mas sabe quando chegou o tempo Voltamos ao texto aqui Diz assim Ao final, versículo 21 Então ele disse a Labão Dei, Dê-me a minha, minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete à noite E trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó E eles tiveram relações Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia Por isso disse a Labão O, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel, porque não o Senhor me entregou? Labão respondeu, em nossa terra se costuma dar em casamento a mais é, em nossa a terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. Olha só aqui, a proposta né? que tinha o projeto inicial, qual era? Você trabalha sete anos e eu entrego a minha filha a você, Raquel, que é quem Jacó amava. Ao final de sete anos, quando chega o dia de entregar é, Raquel para Jacó, agora você fica imaginando que ele só foi reconhecer que não era Raquel só no outro dia pela manhã, então você imagina o estado que ele estava, né? de embriaguez, tomou muito vinho aquela noite, né? É, passou do tempo e aí o que aconteceu? É, no outro dia pela manhã quando ele acorda, ele percebe que não é Raquel que é Lia que está ali e aí ele fica né, é, bravo e vai falar com, com Labão dizendo o que você fez? eu trabalhei é, é, por Raquel, eu amo ela e aí Labão chega e fala para ele, olha, aqui nós não damos como costume a filha mais nova em casamento, primeiro é a mais velha, mas faz o seguinte, trabalha para mim mais sete anos e aí você recebe a, a mais nova também. E sabe o que aconteceu aqui com alguém que tem convicção daquilo que Deus tem para a vida dele? Com alguém que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar? Ele fez o que? Trabalhou. Novamente, mais sete anos Ele deu continuidade Ele não chegou e falou, não, peraí, eu quero os meus direitos Que é isso, você me enganou Você é isso, você é aquilo outro Ele não começou ali a questionar O que, que ele fez? Ele continuou trabalhando Sabe, querido Talvez você está num estágio assim Você tem convicção daquilo que Deus tem para a sua vida Deus tem falado ao seu coração Você sabe onde você quer chegar na sua vida empresarial, no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida empresarial, no seu ministério Você sabe onde você quer chegar, você tem convicção Mas o que acontece? O tempo que você imaginava que isso iria acontecer, dobrou Mas sabe o que aconteceu com Jacó? Ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando A Bíblia diz que ele continuou o quê? Trabalhando Se não chegou o tempo de Deus na sua vida ainda, não desista, não pare, continue trabalhando quantas pessoas desistem no meio do processo porque acredito que o tempo delas passou que Deus não, vai, não está olhando para ela que Deus não ama mais ela que ela é, é, é, é, que, que Deus acabou esquecendo ela deixa eu dizer algo para você, Jacó tinha todos os motivos aqui, talvez para querer romper neste momento mas ele sabia o que ele queria e ele falou, eu vou trabalhar mais sete anos e foi isso que ele fez foi isso que aconteceu, então Aqui, a partir do versículo 28. É, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da, da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais sete. Anos. Então, qual é o estágio que você está vivendo? Você está você tá naquele estágio dizendo, Deus está demorando? Deus está demorando? Continue trabalhando Deixa eu dizer uma coisa para você Homens vão falhar com você Pessoas vão falhar com você Mas Deus não vai falhar com você Isso é uma verdade Pessoas vão frustrar você Pessoas vão prometer algo a você e não vão cumprir Pessoas... É, no meio do processo vão enganar você Assim como Jacó também foi enganado Mas ele sabia o que ele queria Ele tinha convicção do que ele queria Então ele continuou o que? Trabalhando A promessa não chegou ainda, o tempo não chegou A conquista ainda não chegou Continue trabalhando Caleb esperou 40 anos para cumprir Para a promessa de Deus cumprir na vida dele 40 anos Pensa você aguardar 40 anos para algo ser realizado na sua vida? Recentemente eu estava numa conversa com uma pessoa e ela disse assim Eu orei pelo meu marido 30 anos E ela estava celebrando aquele momento é, Porque o marido havia se convertido E agora ia descer as águas do batismo E ela estava celebrando, ela disse Eu estou orando pelo meu marido há 30 anos Sabe querido, talvez algumas coisas aconteçam em alguns meses e alguns dias, algumas semanas Outros são em alguns anos e muitos anos O que você precisa entender? Ter convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que ele trabalhou para o Raquel, mas recebeu Lia, é, naquele momento ele falou assim: eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar trabalhando, porque eu sei quem eu quero, eu sei o que Deus tem para mim. Então, pessoas indecisas, pessoas que não têm convicção daquilo que Deus tem para a vida delas, nesse momento desistem, nesse momento desistem, abandonam o processo, não querem se sujeitar a situação assim. Sabe, e pessoas que ficam muitas vezes em cima do muro, pessoas que muitas vezes não tem ali a clareza do propósito. Sempre estão mudando, não agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo outro, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. E aí passam-se os anos, você olha para ela e ela está o quê? Girando, girando, girando em torno de si mesmo. Não conquistou nada, não produziu nada, não edificou nada. E muitas vezes pessoas assim, por não ter convicção do chamado, do propósito Do que Deus tem para a vida dela Sabe o que acontece? Acaba daí transferindo a responsabilidade e a culpa para outros Culpa a Deus Culpa o pai Culpa a mãe Culpa o líder Culpa o pastor Culpa o chefe Sempre que é o que? Transferir responsabilidade Não submete ao processo do tempo Mas daí que é o que? Sempre transferir a responsabilidade para outro Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz Melhor é o fim das coisas do que o princípio Sabe? Se você não tiver convicção daquilo que Deus tem para você, você não vai ver o fim. E a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Então, esteja decidido né, a ter convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. E isso, querido, não é só para ministério. É para você que é empreendedor, é para você que é empresário é para você que está começando a sua carreira profissional agora é para você que está agora fazendo aí é, é, é, estudando para um concurso público é para você que está entrando na universidade, na faculdade é para você agora que sonha com o ministério também em todas as áreas da nossa vida, convicção aonde você quer chegar eu lembro que eu era ainda muito jovem comecei a trabalhar eu tinha em torno de 11 anos e meio quando eu consegui o meu primeiro emprego eu trabalhava com os meus pais é, nós tínhamos uma, uma, uma granja, né? vendíamos frango E eu entregava os frangos ali que eram, eram vendidos numa, numa lanchonete E aí um dia entregando lá, a moça me chamou e falou assim Você não quer trabalhar aqui na lanchonete? Eu falei assim, olha, eu preciso falar com os meus pais e tal, se eles me permitem Eram outros tempos, né? não tínhamos tudo tudo, tudo que existe hoje com relação a trabalho é, de menor, trabalho infantil, aquela coisa toda Até pela, pela necessidade da família, não era nem uma questão é, de, de, de, de, de, de, de só querer trabalhar Era uma questão também de sobrevivência na nossa época né? Éramos cinco irmãos né, ali na casa Então eu lembro que eu cheguei para os meus, meus pais e falei assim Olha pai, eu quero eu fui receber um convite para trabalhar naquela lanchonete ali e tal Daí ele falou, não, pode aceitar eu Tinha 11 anos e meio e ele falou, não, pode aceitar. eu falei, ó, oh, o que, que, que eles propôram para você? Oh, ser copeiro, chapeiro, enfim, vou trabalhar lá, nem sei direito de trabalho. Ele falou, não, você pode ir e tal. E eu comecei a trabalhar nesse lugar. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu já tinha convicção do que eu queria ser. Eu falava assim, quando eu completar 14 anos, eu vou tirar minha carteira de trabalho e eu vou trabalhar de office boy. Porque é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser office boy. Mas eu não consegui emprego de office boy. Por quê? Não tinha idade e eu trabalhei dois anos e meio. Quando eu completei 14 anos, eu cheguei pro chefe, falei assim: "Eu quero a minha conta". Que é isso? Tá brincando? Não, quero quero a minha conta. Tô indo embora. Foi para onde? Eu falei assim: Eu vou trabalhar em escritório. O meu sonho é trabalhar em escritório, o meu sonho é trabalhar né, de calça social, camisa, eu quero um dia ser um executivo. Né, porque a cabeça de um adolescente, o um jovem era assim, todo, todo executivo tinha que usar calça social, um blazer e tal. Eu falei, eu quero trabalhar assim e para isso eu sei que o caminho é ser office boy. E Ele falou, não, para com isso, olha quanto que você vai ganhar lá Ele falou, olha, eu não sei, nem sei quanto Eu vou ganhar nem sei onde eu vou trabalhar Mas eu vou procurar o meu emprego Não, fica aqui um tempo Não, não, eu preciso sair E foi difícil convencê-los que eu precisava sair daquele trabalho Eu estava dois anos e meio naquele lugar Havia passado várias outras pessoas naquele período Não tinha ficado naquele trabalho é, Tanto tempo como, como eu né? e, e jovem ainda, 14 anos Mas eu falei, é isso que eu quero Eu lembro que eles me liberaram, pagaram ali é, aquele meu acerto e eu saí. Peguei minha carteira de trabalho, fui lá no centro, fiz minha carteira de trabalho. Né, parecia que era um passaporte, assim. Não, parecia que era, um, era mais do que um passaporte, era quase assim um green card, assim. Era algo assim maravilhoso. Eu lembro que eu cheguei, eu fui numa agência de empregos que tinha é, no centro. Cheguei lá, entreguei o meu currículo, né, fui num lugar, pedi uma pessoa me ajudar, escrever o meu currículo que... Não era praticamente nada, mas eu tinha já trabalhado como copeiro, como chapeiro E eu tinha curso de datilografia Então assim, é ó, não, era um currículo top já a época E aí, beleza, cheguei lá, a pessoa escreveu né, colocou todas as minhas informações, cheguei naquela agência de emprego E aí a moça falou assim, do que você... Né, eu, falei, eu quero trabalhar de office boy, por quê?". E ela fez a entrevista ali para mim E ela gostou já da nossa conversa que teve Ela falou, tem uma empresa que está procurando alguém, já vou indicar você Me indicou, na primeira entrevista que eu fui, eu já passei, comecei a trabalhar de office boy Não conhecia o centro, nunca tinha ido pro centro é, Não sabe nem direito o nome das ruas Mas eu falei, é isso que eu quero, tenho convicção do que eu quero Sabe por quê, queridos? Se eu não tivesse convicção do que eu queria, eu tinha desistido. Porque as barreiras foram muitas. O salário que eu estava no emprego é, anterior de chapeiro ali, era bem melhor do que eu estava começando agora a ganhar de office boy. É, então, assim, eu não tinha os benefícios que eu tinha de trabalhar como chapeiro. Podia comer do bom e do melhor. Tomava chocomil. Hum, que delícia. Gente, eu trabalhava. Porque tinha chocomilk, e você podia tomar um chocomilk por dia lá na lanchonete. Era porque o chocomilk era contado, assim. Então, ele sabia se você tomava um a mais do que podia. Então, assim, era aquilo que eu queria, para aquele tempo. Mas o meu foco, a convicção, era chegar, trabalhar em office boy. Eu sabia que depois, como office boy, eu ia crescer dentro dessa estrutura de escritório. Que eu ia chegar aonde depois eu... Alcancei e consegui chegar também Mas para isso Você também passa por um grande teste E aí eu continuo aqui Que é o teste de esperar no Senhor Aqui, depois da convicção Que você tem para a sua vida Você passa pelo teste de esperar no Senhor E todos nós Passamos por esse tempo O tempo de esperar em Deus as coisas acontecerem, não aconteceu da noite para o dia, é, eu chegar e, e, e ser né, alguém ali, um executivo, não, foram anos para isso acontecer, teve muito trabalho, teve muita coisa para isso acontecer, e aqui a Bíblia fala, no versículo 28, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita, depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel, sabe, ele falou assim eu vou esperar eu vou trabalhar os outros mais sete anos, eu vou trabalhar os 14 anos, eu vou passar pelo teste de esperar no Senhor quantos que desistem nesse período de não sabem esperar no Senhor, talvez você já perdeu oportunidades na sua vida talvez você já perdeu coisas que Deus tinha para você porque você reprovou no teste do esperar no Senhor Agora, o esperar no Senhor também não é simples e não é fácil, mas o que a Bíblia diz para a gente esperar no Senhor como? Reclamando, murmurando? Jacó fez isso? Ficou reclamando, murmurando, brigando, fazendo confusão? Não, ele simplesmente continuou trabalhando, fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Como a Bíblia fala para eu e você esperar? Reclamando, murmurando, brigando, culpando pessoas? Não. O salmista diz assim, no Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Esperei Esperei, aonde? Em Deus, como? Com paciência porque se você não tiver paciência para esperar no Senhor, se você não tiver aqui, é, não esperar esse tempo no Senhor, você aborta processos que Deus tem para a sua vida, e quando você aborta processos na sua vida, muitas vezes aquilo que Deus prometeu, falou para você, que iria acontecer, acaba não acontecendo, porque você aborta processos. E muitas vezes a falta né, de ter essa convicção de esperar no Senhor. E o salmista ainda continua dizendo aqui. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Sabe querido, o teste do tempo, todos nós passamos. A coisa está ruim? Continua orando Pastor, já estou orando, ora um pouco mais Pastor, mas já estou orando há cinco anos Ora seis, ora sete, ora dez Pastor Só, só oração? Não, agora continua, começa a jejuar Pastor, já estou jejuando, jejuo um pouco mais O teste do tempo faz você orar mais, jejuar mais Ter muito mais paciência Só que o que a gente quer muitas vezes Quando estamos passando pelo teste do tempo Deus resolve rápido Deus resolve rápido. Achamos que Deus funciona da mesma forma que nós vamos num fast food, num drive-thru, que a gente quer tudo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Você percebeu que muitas vezes nós chegamos a algum lugar e a primeira coisa que você muitas vezes pergunta é quanto tempo vai demorar aquilo? Vai ver um filme e você veja quanto, quanto tempo é o filme. Você vai a um lugar, quanto tempo você vai, aquele deslocamento. Sempre é o tempo que está envolvido na nossa vida. E aí, se você não tem paciência Se você não sabe esperar em Deus Você perde oportunidades E talvez eu falando aqui hoje Deus está trazendo aí a sua memória Algumas oportunidades que você já perdeu na sua vida Por você abortar esse processo do esperar no Senhor Tinha até convicção Passou pela convicção Mas daí na hora de esperar, desistiu A Bíblia fala no Salmo 127 aos seus amados ele dá enquanto dorme, quando você dorme você é o que? descansa, Deus dá aos seus filhos enquanto descansa enquanto dorme, mas para isso você precisa o quê esperar nele olha o que Hebreus 6,12 fala para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, porque quando Deus fez a promessa a Abraão como não tinha outro maior Por quem jurasse, jurou por si mesmo Dizendo, certamente Abençoando-te abençoarei E multiplicando Multiplicarei E assim, esperando Com paciência Alcançou o que? A promessa Fé e paciência Essas duas coisas elas caminham juntas Não separadas Pastor eu tenho fé, agora tenha paciência Ministramos e se você não ouviu, ouça a palavra ó, fé para o meio Que ministramos alguns domingos atrás Fé Para aquele período Mas se você não tiver paciência Você não, não souber esperar o tempo aí Do trabalhar de Deus O tempo de esperar no Senhor Você aborta o processo Você perde aquilo que Deus tem para a sua vida Deus, não foi para isso que eu orei Não foi para isso que eu jejuei Talvez Jacó pudesse falar isso Deus, não foi para isso que eu trabalhei sete anos Trabalhei para o Raquel, agora vem Lia Deus, não foi para isso Deus, Calma, espera no Senhor Descansa nele Está demorando? É porque Deus sabe que ainda não é o tempo para você receber aquilo Sabe queridos, muitas vezes eu mesmo já parei para Deus Falei, Deus, por que, que o Senhor ainda não realizou isso na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família, nos meus negócios E eu já ouvi respostas de Deus dizendo Você não está pronto ainda para receber isso E sabe, muitas vezes, essa resposta é, não é a resposta que nós queremos ouvir E provavelmente você talvez não recebeu algumas coisas, não conquistou algumas coisas Ou a promessa ainda não se cumpriu sobre a sua vida porque você não está pronto Por exemplo, quando eu ouço uma pessoa dizer assim é, Olha alguém agora que prosperou, enriqueceu, é, a empresa dele cresceu, é, o ministério dele cresceu não, ele está mais metido, arrogante, ele agora está inacessível, ele está isso, aquilo, outro eu digo assim, não é o dinheiro, não é o ministério, não foi nada disso que aconteceu essa pessoa já era assim, o dinheiro, o ministério, a fama, a empresa, os negócios só potencializou o que a pessoa já era porque quem é humilde continua na humildade, com dinheiro ou sem dinheiro, com ministério ou sem ministério, com empresa grande ou sem empresa grande. Muitas vezes o dinheiro ele só potencializa aquilo que nós já somos. Se somos arrogantes, vamos ser mais arrogantes. Se somos prepotentes, vamos ser mais prepotentes. Então, é, calma. Espera no Senhor, espera o tempo dEle na sua vida. Para de achar que tem que ter tudo no seu tempo. Para de achar que é do jeito que você quer. Lembra? O tempo de Deus. É, que é o Cairós não é o nosso tempo que é o Cronos que é o cronômetro não é o nosso tempo as duas coisas não são a mesma coisa Isaías capítulo 64 versículo 4 diz porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele o que? espera uau, olha só Ainda não se viu, ainda não se ouviu. E ainda não se encontrou um Deus, o okay, quê? Que trabalha, para quem? Para quem espera. Quem não espera, perde o tempo. Bloqueia a promessa. Quem não espera, não vive o propósito completo. Eclesiastes 7,14 diz. Quando os dias forem bons, aproveite os bem. Mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um quanto o outro Para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro Foi Deus que fez tanto o dia bom quanto o dia ruim Mas quando você estiver vivendo dias bons Seu ministério está bom Sua vida espiritual está bem Sua empresa está bem A igreja está bem Sua célula está bem Sua família está bem Aproveite Celebre isso. Divida isso. Reparta isso com outros. Está passando um momento difícil? Considere. Entenda. Deus, o que o Senhor está querendo trabalhar comigo? O que o Senhor está querendo me ensinar? Ainda que esteja demorando, espere no Senhor. Eu lembro de duas jovens. Eu e a Adri. Nós estávamos numa igreja, na, na antiga igreja nossa. Nós éramos ainda bem jovens lá, não, não liderávamos na, na igreja e servíamos ali apenas. E tinha duas jovens que caminhavam conosco E elas eram jovens assim, já com uma idade um pouco avançada Talvez aí, é, 36, 37, eu não lembro exatamente Eu fui até tentar buscar ali a, a, a informação mais correta Mas era, era jovem ainda E elas estavam aguardando para casar Não fique bravo comigo, você que tem 37, 38 e não casou Se eu falei que você é um jovem com uma idade um pouco avançada Não fique bravo comigo, por favor mas elas estavam ali aguardando E a gente participava daquilo com elas A gente né, queria que realmente A gente via outros jovens de 25, de 26 casando E as duas ali né, e, e não acontecia o casamento né, Elas não conheciam ninguém para casar E eu lembro que um dia Um homem de Deus que estava na igreja Chamou elas à frente E disse assim, Deus tem o melhor para vocês Deus tem algo preparado para vocês duas E ele descreveu ali algo sobre a vida delas Dizendo, olha o Senhor está preparando assim, assim, assim, e descreveu ali tudo para elas. Mas aguardem no Senhor, esperem no Senhor. Mas elas já estavam, como falei, talvez com 36, 37 anos. Passado algum tempinho, uma delas não aguentou esperar. Conheceu uma pessoa, casou, constituiu família. E realmente a gente viu ela se perder do propósito dela. Saiu da igreja, abandonou a fé... E realmente assim a gente viu ela completamente se perder Daquilo que Deus tinha para a vida dela E olha que nós tínhamos ali conhecimento Que Deus tinha muita palavra é, Sobre a vida dela, de ministério, de propósito Mas ela não soube esperar Conheceu uma pessoa E ela decidiu Casar com essa pessoa Mesmo Deus falando ali Espera, aguarde A outra aguardou um tempo maior Ficou esperando Um dia nós... chegou um um rapaz na igreja, também já aproximadamente com essa mesma idade e a gente foi conversar com ele, era uma igreja pequena talvez tinha umas 80 pessoas ainda ali naquele, naquele, naquela reunião e a gente chegou um, um jovem diferente e a gente foi conversar com ele e ele falou, olha eu vim do interior do Paraná mudei para Curitiba alguns anos, aqui eu me converti Deus fez uma grande obra na minha vida e eu estava muito orando a Deus e, e eu quero casar ele falou assim, eu quero casar mas eu estava orando a Deus e Deus falou para mim, vim nessa igreja, que aqui eu vou encontrar a minha esposa. Ele falou, eu já tenho um apartamento, já está mobiliado, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso. E ele começou a descrever tudo ali, eu com olhando para ele e falamos assim, nós sabemos com quem. <risos> foi fácil aquela, só foi apresentar aquela pessoa, rapidamente ali, né? eles se conheceram, já estava tudo preparado, casaram, filhos, uma família feliz, estão no mistério até hoje. Sabe, é algo lindo de ver o que Deus fez, porque esperou. Agora, desse esse exemplo de casamento. Mas quantas pessoas que não esperam o tempo de Deus para começar o seu negócio, para a sua empresa passar por aquele tempo ali é, é, é, que toda a empresa passa. O teste do tempo... Para aquelas pessoas que estão estudando para um, curso, para um concurso público Acha que muitas vezes porque fez, estudou Tem que passar no primeiro Que Deus já, que aquilo já vai acontecer naquele exato momento E aí não espera, aí desiste Poxa, mas Deus falou que eu iria ser é, que, que eu iria ser relevante nessa área Mas eu fiz o teste, reprovei Tenta de novo Trabalha mais um pouco Estuda mais um pouco Tem convicção disso? Espera no Senhor agora Agora, também tem o tempo Onde Deus trabalha em nós E isso, esse tempo talvez Ele é quase mais doloroso Do que o tempo da espera Porque esse tempo aqui De Deus trabalhar em nós É o tempo onde Deus trabalha no nosso caráter Que não estamos prontos ainda Para receber aquilo que nós estamos querendo E desejando Lembra quando eu usei o exemplo Da pessoa que prosperou, enriqueceu, está muito, sendo muito abençoado naquele, naquele momento, e as pessoas falam que ela ficou arrogante ou ele ficou arrogante, que aquilo só potencializou. Tem o tempo de Deus trabalhar no nosso caráter. Aqui, nós podíamos aplicar muitas coisas aqui na vida de Jacó. Deus estava trabalhando no caráter dele, prometeu algo, o seu sogro não cumpriu, fez ele trabalhar mais sete anos, 14 anos, para receber o que ele queria. Deus trabalhando no caráter dele Quantos de nós, quando Deus começa a trabalhar no nosso caráter A gente escapa, foge Talvez isso já aconteceu com você Talvez já aconteceu com você Em algum momento, Deus querendo trabalhar em você Um caráter Para você conquistar aquela promessa Aquilo que ele já falou que vai acontecer Você foge Porque trabalhar no caráter dói Trabalhar no caráter machuca Trabalhar no caráter você precisa renunciar quando Deus está edificando algo em nós, é dolorido, muitas vezes é dolorido, mas é preciso, faz parte disso. Muitas vezes, apesar do diabo ficar dizendo, Deus te abandonou, porque muitas vezes, o que acontece conosco? Deus está trabalhando no nosso caráter, para nos elevar a um novo nível. Deus está trabalhando no nosso ego, para nos levar a um novo nível. E aí a gente faz o quê? Coloca a culpa no diabo Porque o diabo o diabo está atrasando o processo da minha vida que o diabo está me retendo que o diabo... E aí ele toma culpa De algo que é Deus fazendo dentro de nós E queridos, não tem ninguém Que Deus não precisa trabalhar Deus trabalha na vida de todos nós De todos nós Não tem como se você fala Não, na minha vida Deus não precisa trabalhar Porque é, eu sou completo oh, Você podia estar ensinando Deus então também porque você está tão bem Que você acha que você não precisa Precisa queridos Sabe tem gente que às vezes o ego dela é tão alto Que às vezes você vai conversar com ela E ela só fala assim Eu ensinei Deus a fazer isso Realmente já conversou com alguém assim Que parece que ele é, é, quer ensinar a Deus Fazer as coisas Todos nós passamos por isso Então quando você estiver passando Por esse processo Pelo tempo, o tempo o que? De Deus trabalhar dentro de você deixa ele agora às vezes sabe o que acontece com isso falando do tempo nós queremos que seja rápido deus tá bom já que é tá para trabalhar vai vai vai rápido não tem um processo em alguns pode ser dias semanas meses ou até anos trabalhando nesse processo porque enquanto você não se render enquanto você não reconhecer enquanto você não vê que você precisa que Ele trabalha em você, Ele não vai te levar para o um novo estágio lembra, pessoas podem decepcionar você, pessoas podem frustrar você pessoas podem falhar com você, pessoas podem enganar você Deus não falha com você, não engana você, não ilude você e não tira nada de você Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você e talvez você está nesse período, passando pelo teste do tempo mas qual? É o tempo da convicção? É o tempo de esperar no Senhor, é o tempo da edificação, aonde Deus é, é, é o tempo de trabalhar dentro de você, Deus querendo edificar um caráter dele, o caráter de Cristo dentro de você, mudando conceitos dentro de você. Então, é isso que você precisa entender: qual é o estágio do tempo? A Bíblia fala em Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe esquecer seu filho. Eu, Deus, jamais esquecerei de você Pode uma mãe, um pai esquecer do filho? Pode Mas eu, Deus, jamais esquecerei de você Diz assim Pode uma mulher esquecer seu filho de peito De maneira que não se compadeça do seu filho Do seu ventre Mas ainda que se esquecesse Eu todavia não esquecerei de ti Pastor, e o tempo de Deus? Quando é? O tempo de Deus é quando chega... O dia de Deus na nossa vida É quando tudo começa a mudar Quando tudo começa a dar certo Agora, como eu disse, são fases E não é para uma coisa só São para várias situações Talvez em algo, Deus já trabalhou em você e Então realizou Algo não realizou ainda naquela área Porque Deus ainda está trabalhando Não é uma coisa só que Deus trabalha em nós São várias coisas Sabe, queridos Na mulher com o fluxo de sangue, demorou 12 anos o trabalho na vida dela. Naquela mulher encurvada, foram 18 anos o tempo para receber o milagre, a promessa sobre a vida dela. Davi, desde o dia que foi ungido rei, até o dia que ele se tornou rei, demorou 20 anos. Caleb esperou 40 anos o tempo de Deus sobre a vida dele. Agora, se esses homens e essas mulheres não tivessem respeitado o processo do tempo, provavelmente eles não teriam Chegou aonde chegaram. Então, para eu caminhar, para concluir aqui o que Deus quer falar conosco. Você precisa passar pelo teste do tempo. Não, não queira encurtar, não queira criar atalho, novos caminhos. Você precisa passar pelo tempo da convicção, o tempo de esperar no, seu, no Senhor, o tempo de Deus trabalhar em você, dentro de você, no seu caráter, o tempo da consolidação, da edificação, onde Ele quer edificar algo dentro de você. Mas não para sucumbir você, e sim para você trazer resultados. E sim para você se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, aonde você estiver. Na esfera da sociedade que você trabalha ou participa. E o tempo de Deus é quando tudo começa a dar certo. E a minha oração é para que esse tempo ele chegue na sua vida. E eu sei que muitas vezes tem pessoas orando e falando, Deus apressa-te, apressa-te em fazer algo sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu e a Adri, logo no início da nossa conversão, nós tínhamos lá as nossas listinhas lá de promessas da parte de Deus. Nós pegávamos aquela lista assim e ficávamos falando, Senhor, apressa-te em cumprir a tua promessa sobre a nossa vida. Ficávamos olhando tudo o que Deus tinha falado sobre nós, a nosso respeito, mas... Deus não apressou em fazer nada Deus não se apressa em fazer nada Ele faz tudo no tempo dEle Ele sabia que se Ele fizesse aquilo naquele tempo Nós não estávamos prontos para receber Determinadas situações Por isso foram anos e anos e anos Se preparando Deixando Deus trabalhar Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo propósito Aqui na terra E a minha oração é para que você viva Intensamente esse propósito Que Deus tem para a sua vida que você viva intensamente tudo aquilo que Deus tem para você. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Converso com pessoas que elas dizem assim, pastor, o meu chamado é ser empreendedor. Amém, glória a Deus, você entendeu isso? Deus não chamou todos para serem pastores? Deus não chamou todos para serem líderes? Deus não chamou todos para liderar uma célula? Deus não chamou todos para serem é, é, é, líderes de louvor? Todos para estarem no louvor? Deus não chamou todos para uma mesma coisa. Agora, você tem um chamado sobre a sua vida. Agora Deus nos chamou o que? Para sermos servos bons e fiéis Isso Ele chamou a todos nós Então você como empreendedor, seja um servo bom e fiel Como funcionário público, seja um servo bom e fiel Como funcionário de uma empresa, de uma instituição Seja um funcionário bom e fiel Dentro da esfera da sociedade que você está Seja relevante Amém? E cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida Cumpra o propósito que Deus, estabelece, que Deus já estabeleceu na sua vida Eu quero convidar você a ficar em pé Para nós orarmos E a minha oração agora Por você É que está passando por esse teste do tempo A minha oração agora é por você Que está passando por esse período Do teste do tempo Eu sei que talvez Você está falando assim Pastor, mas está dolorido demais É preciso Pastor, está demorando demais Mas é preciso É preciso Pastor, eu já fiz o que tinha que ser feito Continua trabalhando Já quando não um fez o que ele, que ele tinha que fazer Conforme a palavra de Labão Ele não trabalhou sete anos Recebeu o que tinha que receber? Não, teve que trabalhar mais Sete anos Não desista Não pare Não aborte o processo de Deus Na sua vida O tempo de Deus na sua vida vai chegar mas você vai ter que se meter a todos esses processos Eu vou orar com você Eu quero que você coloque a mão no seu coração Quero que você coloque a mão No seu coração agora e fale Senhor Fala comigo Isso, faça agora a sua oração Faça a sua oração Você e Deus É só você e Deus agora falando assim Senhor, fala comigo O que o, que o Senhor tem Para a minha vida, Deus Deus, reaviva em mim o meu chamado, o meu propósito Reaviva em mim A minha convicção Senhor Porque até isso está abalado Até isso está abalada Reaviva em mim Deus A convicção daquilo que o Senhor falou Em meu coração Oh Deus Deus Talvez você já tenha convicção e você está naquele processo de esperar no Senhor. Fala, Senhor, me fortalece então. Me fortalece para que eu tenha paciência, como a tua palavra diz. Para que eu consiga esperar no Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor está trabalhando por mim. Eu sei que o Senhor está fazendo algo grande em mim. E eu sei que o Senhor vai fazer algo grande através de mim também. Deus, eu quero esperar, eu quero esperar. Deus, assim como o salmista Eu quero esperar com paciência no Senhor Porque eu sei que o Senhor vai inclinar os seus ouvidos para mim E vai ouvir o meu clamor Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando Dentro de mim Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu caráter É verdade, Deus Com o caráter que eu tenho Eu não posso ter novas conquistas Eu não posso passar para a nova fase Eu não posso passar para esse novo tempo Porque... Se eu passar eu vou continuar com esse caráter corrompido Então Deus trabalha em mim Um caráter Trabalha em mim o seu caráter Trabalha em mim Deus Trabalha em mim Senhor Esse tempo da consolidação O tempo da edificação Trabalha em mim Deus Esse tempo Trabalha em mim Senhor edificando O Senhor coisas grandes Deus Não me deixa perder tempo com coisas inúteis Com coisas que roubam O tempo que eu poderia dar a você Deus Deus, e apressa te Senhor A cumprir o seu tempo sobre a minha vida Deus que Tudo comece Senhor A florescer na minha vida Deus que Os campos que estão secos hoje Que eles possam florescer E comecem a dar frutos Deus, traz Pai tua graça, Teu amor, Teu favor e Tua misericórdia sobre a minha vida Deus, somos totalmente dependentes da Tua vontade do Teu favor Somos totalmente dependentes, Senhor, do Senhor Por isso, Pai, vem, vem, Deus E traz algo novo sobre as nossas vidas Esse é o tempo Esse é o tempo que o Senhor está dizendo Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Sim, você está cansado, você está sobrecarregado Chegue a Deus Coloque diante dele Coloque aos pés dele a sua dor Coloque aos pés dele a sua limitação Coloque aos pés dele as suas dores, as suas lamentações Os seus prejuízos, as suas perdas as tuas traições, coloque aos pés dele. Porque ele vai trazer alívio, vai trazer cura, vai trazer avivamento, ele vai trazer renovo sobre você. Ele vai tirar esse fardo pesado que está no seu ombro, porque ele é um Deus que lhe ama. É um Deus que não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. E quando você receber. Aquilo que Ele. Já programou e determinou. Sobre a sua vida. Que você glorifique a Ele. Que você exalte o nome dEle. Que você celebre o nome dEle e que você dê toda a honra e toda a glória a Ele porque algo que Deus não divide é a glória dEle se é algo que Deus não reparte é a glória dEle se é algo que Deus não reparte e não divide é a glória porque tudo é para Ele porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas amém? você recebe essa palavra? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você recebe essa palavra, que você possa dar um forte aplauso a Jesus. Você que está acompanhando essa transmissão também. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor faça resplandecer você a graça e o favor dele. Amém?